Eu sou Melissa Laranja e eu sou velha. Vou contar pra vocês. Tem uma coisa que eu me prometi há muitos anos. Ó. Oh, difícil de cair até a unha. Vai ficar sem mim mesmo. Que é de o quê? Zerar Final Fantasy VIII. E aí, eu reformei o meu computador muito recentemente, né? Botei uma placa de vídeo magnífica e a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Comprar Final Fantasy VIII. Porque eu comprei um computador para rodar PlayStation 3, estou jogando PlayStation 1 porque a vida é assim. E aí, eu fui jogando Final Fantasy VIII, tem muitos anos que eu não jogo, né? Porque eu me prometi lá em 1999 ou 2000, uma coisa assim, de que eu ia finalizar esse jogo. E eu fui invadido por uma nostalgia não só porque o jogo é um jogo da minha adolescência e vida adulta. Mas porque Final Fantasy 18 é um representante incrível da estética dos anos 90. Porque para só para pensar qual é a estética dos anos 90, né? Tenta aí pensar o que, que é os anos 90 representado numa estética assim, pensa assim, um ícone dos anos 90. É muito mais fácil pensar em, sei lá, anos 70. Você pensa o quê? em disco, você pensa em boca de sino, você pensa em movimento negro, você pensa em muitas coisas. E também é fácil pensar na estética dos anos 80. Ela é péssima, né? Ombreiras, coisas grandes, casacos maiores do que as pessoas, que usava bastante, aquele cabelão com bullets. Já os anos 90 são uma década com uma estética um pouco mais difícil de definir, porque tudo era muito clean, muito simples, né? Bem diferente do que aconteceu nas duas décadas anteriores. Só que Final Fantasy VIII, gente, Final Fantasy VIII, ele é, os anos 90, assim, <risos> exprimido em quatro CDs. Primeiro, se a gente colocar os qual o personagem principal, que eu vou botar a imagem aqui, ó, ele tá o quê? Vistos a cara do bad boy dos anos 90, né? Ele é o cara de couro com uma espada-pistola. Tem coisa mais anos 90 que espada-pistola, gente? tem, gente. Espada-pistola é a coisa mais anos 90 possível, né? E essa estética visual vai para todos os outros personagens, né? Você tem o Zéu com uma calça jeans... Uma calça jeans meio balonê, meio bag. A selfie vestindo literalmente um saco de batata, cor de pele. Aquistes com barriguinha de fora. Uh, la, la, la, la, la, la. O Irvine vestindo de uma versão atualizada do que seria um cowboy. E a Rinoa, que é a mocinha do jogo, ou Rinoa, não sei como é que fala, porque naquela né, época os personagens não falavam os nomes deles. Então a gente tinha que adivinhar como é que era a entonação. Mas enfim, vestindo um casaquinho azul com a manguinha combinando fora, desconectada assim, o um casaquinho. E umas asinhas atrás... Foda toda a vida com a cabelo descolorido de californiana. Não só a estética dos personagens era muito nos anos 90, mas a ambientação também. O jogo se passa numa escola militar que treina mercenários. É como se todos os filmes do Domingo Maior, com o Lorenzo Lamas, sabe? O Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme se materializasse na mente de um japonês e eles fizessem um jogo baseado nisso. Muita gente critica o enredo de 1918, mas eu acho ele fantástico, porque ele é uma releitura de um romance de cavalaria. Onde você tem a bruxa e a pessoa destinada e o grande cavaleiro e uma ordem de soldados que tem como objetivo enfrentar essa feiticeira, uma coisa muito antiga, revisitada, que também é a cara dos anos 90. Mas a coisa mais da de Final Fantasy VIII é o quê? São as cidades. Por exemplo, tem uma cidade que é meio que Paris, tem um Arco do Triunfo. Tem coisa mais cafona do que Paris, gente, pra ambientalizar um jogo de fantasia. Entendeu? Que é uma coisa meio passado, meio futuro. Você aluga carros. Em Final Fantasy VIII, você aluga carros. É como se o um jogo em 2017 você chamasse um rubia para te levar para a próxima dungeon. Então é a cena que eu vou colocar aqui, eu espero que ninguém tire meus vídeos do ar por causa disso, porque né? essa imagem pertence a Square Enix, nem Enix era na época, era só Square. Que é a dancinha de uma parada para bruxa ideia, que é a coisa mais anos 90 que vocês vão ver depois do filme do Batman. Desse jeito, na frente de um carro alegórico. Com o duas caras e o charada enfrentando o Batman, porque eu consigo facilmente, porque eu vivi isso no cinema. Então assim, pensando em arte e em fantasia, eu queria dizer pra vocês que Final Fantasy VI é muito desbestimado. Porque ele é um representante do que seria a estética dos anos 90 Que é muito, muito difícil de explicar Se a pessoa não assistiu, por exemplo, para Arras no Outra representante dos anos 90 é o fato de que as invocações estão todas nuas Inclusive personagens masculinos Elas poderiam facilmente fazer parte da banheira do Gugu né? Porque elas estão peladas e nos anos 90 a gente não tinha esse tipo de preocupação. A televisão nos anos 90, no Brasil, podia ter sim gente pelada na de tarde, que era normal, tá? Então esse vídeo, além de servir de exemplo pra você pensar comigo, que era é a estética dos anos 90, a gente resgatar os anos 90, né? Porque os anos 90 são os novos anos 80, porque a gente tá ficando velha, a década já virou, tá na hora de a gente resgatar aí. A estética dos anos 90. Mas também para a gente reconhecer o quão interessante em né, Final Fantasy VIII, que ele é muito, muito subestimado. As pessoas não respeitam esse jogo, esse jogo é tão bom. É tão bom. Manda um presente para mim, Square Enix, que eu tô precisando. Mas vai jogar Final Fantasy VIII sim, tá? Não importa se é de uma época que os personagens eram todos quadradões, eles não abriam as mãos. Eles faziam assim, né? Eles tinham todos os dedos de cuidado. Não interessa, tá? Não interessa. O que interessa é que você vai ter um plano de cultura, do Que era a estética dos anos 90. Você vai ter um romance de cavalaria revisitado, tá? E você vai ter o okay, quê? Uma coisa em comum comigo: nós somos as únicas pessoas na década de 10, século 21, que zeramos esse jogo, diariamente, tá? Era só isso que eu tinha pra dizer. A gente se vê em outro momento com o Nerd and Drag. Eu sou Melissa Laranje e eu sou velha.